Fala aí pessoal do Youtube que gosta de meter bastante e transar feito louco horas e horas, aqui quem fala é o Francisco Teixeira, tudo bem com vocês? Hoje venho aqui mais uma vez com uma super dica pra você que está gozando rápido demais, sempre deixando sua parceira na mão, literalmente. Mas antes de tudo já deixa seu like e se inscreva no canal, isso vai me ajudar bastante. Verdade, isso vai me ajudar bastante. Já ia me esquecendo, ative o sininho de notificações também. Então vamos para a dica de hoje, você sabia que o alho é um afrodisíaco natural? Os mais antigos já faziam isso que vou te falar há muito tempo atrás. Tanto para curar a ejaculação precoce quanto para acabar com a falta de ereção na hora da transa. Todo mundo já sabe que o alho tem diversas propriedades interessantes para a saúde do homem. Ele tem ação anti-inflamatória, antibacteriana, anticoagulante e muito mais. Atribui a ele também propriedades afrodisíacas, se tornando assim um viagra natural. Antes de continuar com essa super dica de hoje, tenho um importante recado para você que deseja acabar de vez com esse problema. Por isso vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link de guia com a cura definitiva para a ejaculação precoce. É incrível como em poucas semanas eu já estava satisfeito e curado desse grave problema que afeta vários homens, vamos lá então, essa dica se potencializa dessa forma, uma cabeça de alho, deixe-a por 12 horas em um copo de água médio, com apenas esses dois ingredientes maravilhosos, vamos fazer um potente estimulante sexual incrível e sem efeitos colaterais. Os ingredientes são, um copo de água, um dente de alho amassado, modo de preparo, Deixe o dente de alho amassado dentro do copo de água por 12 horas. Tome somente a água uma hora antes de cada relação. Isso vai fazer potencializar sua ereção. Lembrando essa santa dica não é a cura definitiva. Topa fazer um teste com essa milagrosa receita. Garanto a você que isso vai dar um gás na sua relação sexual. Relembrando aqui meu amigo, essa dica não é a cura definitiva para a ejaculação precoce. Se você sofre com esse problema, te recomendo procurar uma ajuda especializada, em busca de uma cura realmente definitiva. Nunca mais sofra com esse terrível problema. Deixo aqui embaixo do vídeo um link com um guia milagroso que me curou definitivamente, em total sigilo, no conforto de minha casa. E hoje graças a Deus, estou curado e não preciso mais, de receitas malucas para ter uma relação saudável. Então até mais, sou Francisco Teixeira que adora uma xoxota gostosa, tchau.